Boa tarde, você que acompanha o portal SB Notícias, estou aqui falando agora com a dona Zoraide, aqui no Parque Planalto, né? Sim. Como para outras pessoas, Santa Rosa 2, é. né? Na rua José Paiocin. José Paiocin. Qual é a sua a reivindicação em relação ao a senhora vem procurando aí ter uma boa né, então. aceitação? É, teve um vazamento da rua, deles, né, da rua. É. Aí eu liguei que tava o vazamento, eles veem, começou a quebrar aqui a calçada e foi até lá dentro da, da minha garagem ali, ó. Certo, já vou mostrar também. É. É isso daqui, né? É. Aí eles falaram que com 15 dias, e o portão também cedeu, quando ele fez fizeram o buraco o portão cedeu, não está fechando. Sim. Aí eles falaram que com 15 dias eles vinham arrumar a calçada e o portão. Sim. Se não viesse era para ligar lá. É. Aí hoje eu liguei, a moça falou que não. Que tem de 30 a 60 dias para eles virem arrumar a calçada, o portão, eu vou ter que ir lá no, no, no Dai. balcão do Dai fazer um protocolo pra poder eles virem ver se o portão e é trabalho deles. Tá, aí há quanto tempo a senhora está aguardando por esse trabalho ah, aí? tá com dois anos e meio que eles passaram fazendo marcação na rua e detectou é. que tinha vazamento, certo. só que nunca vieram. Sei. Aí agora que deu vazamento, eu liguei eles vieram. Aí quebrou tudo a calçada, quebrou lá dentro. Certo. E aí o portão não fecha, o velho tem problema que anda com andador, eu uhum. tá tenho problema no joelho também. Tá difícil para nós, né? É. Deixar de <risos> Então, mas faz dois anos que está esse problema aqui. É, faz dois Vou até anos que aqui. Com, o, com o aparelho e detectou vazamento. Certo. É. Pode mostrar um pouco mais o portão. É. O que, é. que a senhora falou aqui? Acontece é. o portão, não fecha? Não fecha, não está fechando. Pode mostrar para mim? Esse daqui está lá, está amarrado é, com o é. E esse daqui também tá à noite, eu tenho que amarrar ele para não ficar... Olha. Certo. E antes fechava? Fechava. Fechava. É fechava. Pode é. mostrar também a rachadura que está Isso. aí, não com licença? É, Acompanha conosco ao vivo aí, que o Dai possa vir rever essa situação, né? Essas são as rachaduras. É, já cabe um dedo ah. aqui, né? Desde quando tem essas rachaduras. Então, começou pouco tempo, depois que a gente quebrou aí que ela aumentou, né? E a senhora acionou o DAI em relação a isso eles daqui Eles viram, também? eles tiraram foto no dia que quebrou a calçada, tinha um, é. eu não sei se ele é diretor do da PQ, um morenão altão. Certo. Ele tirou a foto e falou que ia levar para ver, mas ninguém apareceu mais E não deram mais alguma feedback para a senhora aí? Tem um, como que é que eles não um que passa Fiscal? É. Ele viu, mas falei, até agora não, não resolveu. Tá aí, mostrando um pouquinho mais aqui, a calçada aqui, ele adentrou um pouquinho mais até a garagem da é. senhora também, né? Aí quebrou o piso, tudo, O motivo né? de quebrar isso daí, qual que é? Porque tava, o buraco estava até aqui. O buraco estava tá. aqui aí. Porque ele falou, como a água é muito forte, ela certo. esparramou tudo pra cá, sabe? Uhum. Então, quando ele começou a quebrar lá, ele veio, vindo pra cá, o buraco foi, veio até aqui, ó. Tava dessa altura, senhor, não sei como uhum. que ele confunde com nós aqui. E a senhora espera por dois anos essa manutenção do DAE? Não. Tem que passar. É, fica aqui o registro pelo portal, SB notícia, da senhora aqui, né? fazendo o um pedido aí para o DAE para que possa resolver essa situação. Até porque tem um senhor que é cadeirante, né? Ele usa de andador, né? E fica difícil. Tá ok, mostrando mais um pouco aqui, com licença. Mais detalhe, você pode acompanhar no portal SB Notícias e a redação vai entrar em contato também com o DAI para ver a, essa situação aqui, o que pode ser feito para esse, esse casal, né? Fica aqui o registro pelo portal e Rádio Brasil. Mostrando, finalizar aqui essa rachadura aqui também que. Claudio Mariano, para o portal SB Notícias.